É porte de arma pra quê? Se Deus te deu dois braços e duas pernas. E tu mal sabe o que fazer. E tu mal sabe o que fazer. Tá, o Uf chegou pra botar pra fuder. Vamos surfar do seu hype. Já cheguei tacando fogo no racista. O álcool e meu corpo, eu tudo com a vista. Amém, vocês queimando, faz o bem pra minha vista. Agora seu presidente é o próximo da minha lista. O meu fetiche é pão a bomba no congresso. E manda aqueles bandidos pro inferno. Essa parte tem que ser extinta Me chame de danos o rei do universo Eu vejo vocês com nojo da pele preta Homofóbico, sou tudo da direita Fui pra vocês que eu fiz essa letra Chamo o boi da carapeta e leva eles pro capeta Seu presidente diz que apoia a tortura E você fala que tá tudo bem Eu quero ver quando você foi de até a morte o vai ser de quem? A patemada mãe gentil Foi espancada pelo próprio filho que ainda sorriu Sejam bem-vindos ao Brasil Onde os pobres não descansem seu alarme Hoje é um tiro de fuzil Fizeram pose de arma dentro da igreja Deus tá vendo E vocês vão ser cobrados Vocês que eram a nossa salvação Vocês venderam sua alma pro diabo Por causa de uma simples raiva Vocês perderam a postura Por causa de uma simples faca Vamos voltar ao tempo da ditadura Por causa de uma simples raiva Tu vai ter tua liberdade, por causa dos um simples preconceituos. Dos que dizem que pega o amor, tu vai perder os teus direitos. Vocês dizem que apoiam o aborto. Falar isso com vida é fácil, né? Tirar a vida de um inocente, vocês vão ter um fim trágico. Os povos estão cansados de ser maltratados por aqueles que juram te proteger. Vai liberar lá o porte de arma. E tu vai ver ali que o país vai ter. Escolas falidas, eu sei que tem. Hospitais hospital é o que mais tem Inocentes morrendo, várias mães estão sofrendo E agora eu entendo que o respeito é pra quem tem E o meu respeito é pra quem tem E vocês nunca vão ter Vai no Facebook e bota aí imagem de luto Porque hoje o teu mito acabou de falecer Marighella ah, Marighella é um Tipo Marighella Nordeste, Ubacana, nossa favela. Suíço deixa até manhã nas deixa Nordeste, Ubacana, nossa favela. Esse é o nosso manifesto comunista. Manual do guerreiro urbano. O plano de governo é preconceito. Conceito antes do pré, É o nosso plano. Um de Jungle, inspirado em The Jungle. Basta do engódio. Marcando suas que em suas testas não terão direito a velórios. Seu malvado favorito, mito. O igual Curupira Quer andar pra frente com os pés lá atrás. Eles não entenderam eles. Por aqui muito menos racionais. Eles não entenderam eles. Por aqui muito menos racionais. 2019, esse cara eleito parece o 2012. Tamo parado no bailo fazendo a pose. Admirando a bunda dela, mas pensativos com a posse. Muitas rimas. Pra que o menor de doce, doce não pode. Não pode. ditadura tiver tiveram influência, os meninos batem continência. O nome, nome Casa Branca não é coincidência. Pensamento quadrado com um papo de quadrada. Diz que esse povo. Só a minha bíblia, não sabem usar. Querem usar uma de fogo. Mas com o bolso vazio, também é mito. Pagão um disfarçado de cristão a volta de Cristo voltando nome de Cristo na eleição. Será que a Bíblia não foi escrita por um macho religioso que nem vocês? Será me diz? Adão comeu o fruto com couro. Eva assim o machinho se fez. Pessoas usam armas para matar pessoas não vi com armas matarem a fome o Brasil a criança a informação a maneira do Faz homem. Só faltam dizer que o regime militar foi um ato contra a obesidade Eles tentam esconder a, a verdade Aí, sim que é o carai, o pode não foi nocivo tentar apagar a história, queimando os livros Mas se fuderam, deixaram os contadores vivos E bom, cresce cultura europeia Em terra africana, Tupiniquim Acham que Hitler, a Chaplin Campo de concentração, foi tipo férias na Disney Bando de jumentos, da zero para eles Usando oásticas, pensando, pensando ser cataventos Da zero pra eles Azul rosa, olha a preocupação desses antiquário O político usa laranja, não falam Saiam com a inteligência do armário Espí Seda folha de livro de Marx ele lá marca somos baseado Calando religioso que diz Com a família com dois pai é pecado Preto no topo é Nutella Oxe. Preto no tronco é raiz Oxe. É o que o roteiro Desse racista filha da puta diz Ronaldinho e Rivaldo Matava alemão Virou alemão não taças na mão Por sangue do povo na mão seu so crime foi roubar nosso coração, Lula é ladrão. Seu so crime foi roubar nosso coração.